Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, eu sou a Adriana Carvalho Oliveira e estou aqui para contar uma novidade a vocês, a nossa série Privacidade em Pauta. Como você já vem acompanhando a série Dicas da LGPD, agora nós estamos ampliando essa, esse, esses episódios, para falar sobre o tema privacidade. Né? Um tema mais guarda-chuva, aonde a parte de proteção de dados está inclusa. Então assim, só para vocês entenderem que o tema privacidade é algo que historicamente já, é, já falamos dele há muitos anos, né? há mais de cinco décadas no mundo. Né? Então é um, é um tema é, bastante abrangente, ao mesmo tempo é um tema que traz uma base principiológica que está contida na nossa Constituição Federal de 1988 e hoje veio à tona exatamente por conta dessas questões da proteção de dados pessoais, da qual a nossa Lei Geral de Proteção de Dados disciplinou essa matéria, mas que está dentro do grande guarda-chuva sobre direito de privacidade né? e é, esse direito é um direito que ele envolve as questões da, é, públicas e privadas, né? mas em especial ela garante uma certa é, segurança jurídica sob o ponto de vista da privacidade e da sua vida pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do termo privacidade, nós estamos falando de um, uma questão mais de foro íntimo. Né? Tanto é que tem o ditado popular, ah, tem coisas que é só dentro de casa, tem coisas que só funciona de foro íntimo. Por quê? Porque os direitos de privacidade, eles estão, como eu falei, calcados na questão da Constituição e eles relatam e eles trazem exatamente esse arcabouço de direitos fundamentais previsto constitucionalmente, onde se vê a previsão e a garantia jurídica sobre o direito à privacidade e à vida é, privada, à né? intimidade. Então, a partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho para você, cidadão comum, sobre o que seria essas questões de privacidade. Convido vocês a acompanhar os próximos episódios, onde nós vamos trazer né, a, essas questões pautadas nos dados pessoais, mas também nessas questões atualmente que a gente está tratando sobre a pandemia e sobre a coleta de dados sensíveis. Então, a cada episódio a gente vai tratar disso. É, convido vocês a participarem do nosso canal, né, do de se inscrever em nosso nosso site é, acompanha aí o endereço e a participar dos próximos episódios né é, fiquem em casa né beijos e até breve